Parabéns Fértil, parabéns Rui, parabéns Neuza e obrigada, obrigada por não desistirem, obrigada por terem a força que vocês têm, obrigada pela vossa amizade, que são bem mais que 10 anos e obrigada por, por fazer parte deste projeto, um bocadinho e que é sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer crescer com vocês e parabéns. Obrigada.